Falando do protetor solar, da Equilibre, eu queria passar uma mensagem para vocês. O que significa utilizar o protetor solar da Equilibre? É você substituir um hábito de usar um protetor solar com ingredientes sintéticos, ir para o rio ou para o mar e contaminar o rio ou o mar e os peixes, inclusive. Você vai substituir esse ciclo por um ciclo de sustentabilidade. O protetor solar é feito com buriti, manteiga de cupuaçu, e olha de coco de babassu, a gente está mais bem alimentando os peixes, você está cuidando da sua saúde, está cuidando da natureza, está cuidando da Amazônia, que é o grande pulmão e coração do mundo.